Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais uma exploração, mais uma lenda nova. Os meus amigos trouxeram eu aqui para conhecer essa lenda. Aqui era o um manicômio? É, o um manicômio, Thiago. Qual que é a história do local aqui, Renato? Então, o que eu fiquei sabendo por cima é que aqui vivia uma pessoa, uma mulher, que ela foi internada aqui. E daí ela teve muito distúrbio mental e ela se enforcou. Ah, ela se enforcou. É, ela se enforcou. Só que daí ela fica rodeando a, a rodenteza aqui. Só que o seguinte: ele as fala que ele volta que pega os brinquedos das crianças e enterra no local que é dia. Ah, ela, ela volta, então o espírito dela aparece e enterra o... os brinquedos das crianças aqui nessa região. É o que é o povo da Cara, que estranho sinistro isso. É isso. É isso né? Ela se enforcou aqui. Depois disso é ela que... ficou vagando e o espírito dela ainda continua. Aí. Continua aí, enterrando os brinquedos. Acho aí, tá Rapaz, sinistro, assim, hein? Hum. Galera, a gente vai fazer a exploração aqui, conhecer o local. Pelo jeito é um lugar bem grande, né, Thiago? É grande, hein? Tem uma casa aqui? O que, que é essa parte aqui? Essa parte que eu acho que não é onde eles faziam refeição ou algum escritório. Nossa, e aqui sim. é o dormitório, eu acho. Que ah. deve ser o dormitório. Dá bem. pra entrar dentro? Dá, ah, dá pra entrar dentro. Tem acesso aqui. Não, fechou. Galera, a gente vai ver se a gente consegue entrar ali e mostrar tudo pra vocês, pra gente estar voltando dia e noite fazendo fazer a investigação sobrenatural. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Você quer entrar na parte de baixo ou na parte de cima primeiro? Vamos aqui, né? Já tá mais perto aqui, ó. Pessoal, tá um lugar ó, ali bem pelo grande. Pelo que eu vi, ele parece que tem tá um colchão aqui, né, garoto? então daqui dá para ver que é o dormitório, então, né? Isso aqui Sim. faz muito tempo que tá abandonado, né? Faz, em torno de uns 40 e poucos anos, Thiago. Ó, Tiago, pelo que, que parece, aqui, se eu olhando, isso aqui parece que era a entrada, cara. É, é. Ó, eu lugar, acho cara. que era um lugar muito bonito aqui, ó. Tem até um banquinho ali, Bastante ó, tá vendo? flor, né? Será que mora, é, vivia bastante gente aqui? Além dessa ah, mulher? Ah, por ser um manicômio, assim, acho que... Ah, eu não sei calcular o, o tanto de gente, vai ter bastante, né? Ó, tem cuidado, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, ali tem uma ah, porta. Tem mais um colchão aqui também. Ó, é cuidado, é, porque aqui não. é fossa. Aqui não tem porta, só tem aquela. Vamos entrar por ali onde Ó, o. Ó, dá pra ver que aqui é um. É, toma então, cuidado, uma fossa aí. Parece que botaram fogo alguma coisa pra tudo preto, cuidado, tudo que preto, tá preto, caindo aqui, né? não que tava que observando. Tem, um tem um tanque aqui. ó tem umas pastas de arquivo, gente. aqui, gente. Tem, tá brilhado, ó um tanque. Ah, talvez isso aqui é ficha dos pacientes que, que morava aqui, certeza. Sim, tem um monte espalhado por dentro aqui, ó. Licença. Licença, tem. Tem. Tem. tem muito. Ah, um banheiro aqui, ó. É um banheiro. Pessoal, o lugar é muito grande, então a gente vai dar uma olhada meio rápida aqui, né, Thiago? Sim. Senão a gente vai ficar. Outro vai banheiro. ficar um vídeo muito grande. Thiago, ainda falei que era um dormitório. Ah, aqui era um dormitório. Assim, ah, não. Um dormitor, assim, ah não. é verdade, ó. Aqui eu é vou estar falando agora. Aqui, a agressividade, ó. Então. Ah, é a ficha ver os pacientes As chegavam aqui. e preenchia, ó. Observação, não deu. Vamos ver. Não dá pra entender a letra? Letra de médico? Né? É, aqui tá o nome do paciente aqui, né? uhum. Nossa, lugar quente aqui, hein? Pra um eles dormirem, cara. Um ó, um armário, tem uns livros aqui também, ó. Livros? É, tem uns livros aqui, ó. Onze. Onze é, é guerra mundial, segunda é... guerra mundial, né? Primeira é... guerra, sei lá. Segunda guerra. Mas vamos, cara. Outro colchão. Mas é um lugar bem simples, né? Tá, Era um é lugar tranquilo. pra eles viverem. Dá viver. um negócio estranho, velho. Dá. Dá uma repita né Dá. Fã de ó. Dá. cadeira. Olha, tem televisão. Ui, tá televisão, cara. Olha, Tem um santo aqui, velho. Ah, Caramba. Olha, Camila. Ui. É. Que santo que é esse, cara? Qual o santo que é? Eu não sei também, tá velho. Não deu nome? Não. Eu ah, não conheço. Parece é. que eu tô colado na cabeça, não né? Era não, trincado. Tá, tá trincado, ó. Trincado. Não tem nenhum nome, né, cara? Quem souber, eu que santa que é essa, comenta aí, pessoal. Assim. É uma santa, né? Ó, tem uma fraca aqui também, Thiago. Aí, ó. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Cara, olha, fui entrar aqui, olha a minha lanterna. Ó, começou a piscar, velho. De dia, cara. É o clima, né? O lugar Olha pesado. lá, olha lá. Onde tem roupa? É roupa isso, essa rola ah, de roupa, é mesmo. cara. Será que escondeu alguma coisa ali? Será que alguém tentou passar a noite aqui? Sei lá. Pode ser também. Dá Será? pra se aprofundar na história de a O certo é fazer uma investigação, né? De madrugada aqui pra Sim. ver. É. Pra é. descobrir mais coisas. Se perguntar alguma coisa. Outra santinha ali, ó. Jesus Cristo. E ela aparece aqui? Parece. Aparece, nessa região aqui do lado, ela aparece, diz que enterrando. Enterrando, é. Daí os cara vai ver, vai fixar assim ó, tem algum brinquedo, uma peça de alguma coisa assim de criança, entendeu? Caramba. É um negócio cabuloso, diabo Ó aqui era a porta Gente, será que aqui funcionava isso com autorização? Porque aqui é um lugar é. um, um assim clandestino, é. né? Será Primeiro. que aqui não era forçado? Eles não, não forçavam as pessoas? Pode ser, né, Primeiro. Por isso que tem que dar uma aprofundada pra ver mais Talvez Se for ficavam... isso é mais macabro ainda né? É, então... Porque aqui cara, pra poder chegar aqui é, longe é muito longe, é longe pra caramba Nem o um celular direito ó, pegava a, a e, rede do wi-fi e, e se a gente parar pra ver, se, que nem se eles dormiam ali mesmo Cara, ali é sem condição, cara E, e tá o tal calor, quem é? que fica num calor desse aqui, Deus me é, livre, cara Vamos lá, na outra, na frente lá Por aqui, vai lá? Vai Não tem nem como muito andar por aqui, fica tá de mato também, né? Olha aqui, Thaís, ó o pessoal dormia aí, cara Eu tô ser, achando que nesse lugar aqui, aqui Funcionava sabe? sem é, autorização, é. sabe é. Sabe quando a família não aguenta mais a pessoa E pra não entrar Toda com a burocracia pra internar É, então Mas o asilo ele ainda tem autorização né, Pra é. funcionar, mas aqui eu acho Sabe quando as pessoas não, não Conseguem internar um familiar por ser caro Ou por alguma documentação assim, aí eles pegam e interna num lugar qualquer, a paga da, aí, né? A eles tomavam qualquer medicamento lá que nem sabia, então. né, cara? também verdade, alguém mão. Eu pensava que dá um acesso a essa casa. Olha aqui, cara. Jesus, olha. Ah, mas é, acho que era por aqui que vinha daí, ó. Ah, era, ó, a escada, ó. Mas ali como é que não tem acesso. Não tem, agora olha o mato cresceu, né Olha a rainha. Olha que da linda. Paz. Deixa eu ver. Na câmera aqui, não? É, eles tinham religião aqui, olha, né, cara? Gente, que lindo mas Acho que eles pregavam a religião aqui, né? Então pregavam bela, pregavam o católico, ah, né? Mesmo, Porque essas santas é católica, então. Olha, ó, parece é que colocaram é essa cadeira aqui para poder mexer aqui. Mas me é... é isso, mesmo, verdade. Uma área aqui. Ó, ali era onde nós estava. E aqui se fala que era o refeitório, essas coisas? Então, pelo que eu, eu, eu, eu pode ser. Um escritório, um, um, um escritório escritório, é. um escritório. É, é, é, é, é, é. Geralmente eles têm um lugar pra dormir e outro lugar pra fazer os estudos, pra comer que isso? Você? você? Só, que susto, cara Fechou sozinho Como assim sozinho? Se sozinho Eu vi, ele não tava nele lá na porta E aí eu é, um falei, é, eu falei pra você, é, Pia, é, é, cuidado Que susto, achei que tinha ido direito Você vê? Aqui será que era um banheiro? Ó, tinha uma trolheira. Uma... Uma... Isso aí é. Nossa, cara. Parece que nem tem janela, velho. Tem... tem um morcego ali. Ah, talvez tinha janela ali, ó. Aqui era um banheiro. Um morcego Nossa, tá ali. Ah, tem um cofre aqui, tinha. Sério? Aham. Tinha um lugar que tem um cofre ali, hein? Ah, ali. Mas... Caraca, meu, Nossa, um cofre mimo, velho. Ó, por que, que tá chumbado assim na parede, um buraco? Devia ter chumbado alguma coisa na. As buchas. E olha meu. aqui, cara. Parece que foi recentemente que a carga aqui, Thiago. Parece mesmo, cara. Olha, você vê, ó, a massa aqui ainda tá. É nova, né? É nova, ó. Vamos ver aqui, tá oco, bem Ó, mas é oco aqui, hein? É oco? É oco. Verdade, Thaís, tá é oco? tem alguma coisa aí em fundo, cara? E onde que saiu o acesso desse guiz? Não, não sei também, dá não. pra ver, pra você tentar abrir, Thiago, dá pra ver. Então. Será que tem acesso ali? Mas ali tem aquele caso tá de abelha, aí, cara, ali a Não dá pra ir não Dá pra gente ir e nesse oh, Tem bastante cobertor e roupa que deve ser das pessoas que... Que ficaram ah, aqui, né, Temporariamente. Vai ver ficar ficava homem e mulher tudo junto, né? E será que você ouviu falar foi só essa mulher que morreu aqui, mas será que não morreu mais gente, não? É, é, o abrir e deve ter morrido mais, mais gente. Cadê esse esses negócios? Assim. Um refletor? Vai se esconder aqui já, tem que ó. Olha essa porta Ele já era bem trancada. hein? Olha essa porta que era bem trancada, ó. Bem trancada, então. Isso deve que aqui ter era um escritório aqui. Nossa, tá cheio de arquivo aqui, Thaís. Tá aí, ó. Nossa, aqui é cheio das fichas de pacientes. Ui, tem foto, cara. Tem foto, né? Ó, oh, isso aqui é foto que de uma cozinha, é parece, não é? Acho que é aqui no local, acho que não. Ah, né? deve ser, Deve ser. É? O que, que será que é? Oh, isso aí. Ó, isso é um armário, mano. Olha lá a porta, Thaís. É não tem nem vento, ó. Tudo fechado, janela. É não, né? que não tem vento nenhum, não. Sim, achei Eu achei um aqui. olerite aqui, hein? São uhum. umas máquinas gozadas aí, né, ô? Sim, cara. Ali, ó. Tiago. Olha que, que estranho, cara. Olha aqui, Thaís. Tá Como se fosse um negócio lacrado, ó. Como é que as pessoas uma foto desse jeito, cara? Estranho, né, cara? Não tô entendendo. Aqui é ficha de horário, ó. Provavelmente era de funcionário, ó. Nossa. Vou tampar aqui o nome. Ó, meio-dia, um uma hora, seis horas. Cara, daria um vídeo só. Um vídeo só aqui. Que aqui né? é, é muita coisa, né, Thiago? Muita, muita coisa, coisa aqui. E por aqui dá pra descobrir muita coisa, hein? Vamos terminar de conhecer aí. Quem sabe o nome dela, a ficha dela não tá aqui, hein? Você também, então, hein? Você. Nossa, uhum. vai parecer chegar aqui já. Na... Ó, ó, uma chave aqui, cara. Nossa. Nossa, Thiago. Da onde será? Então. Será que deve ser uma boa chave com um, um cofre alguma coisa? Então, será que era do cofre? É, porque tá aparecendo, ó. E, e aqui, esse, quadro, esse fundo é. aqui, ele era muito bem trancado por causa é. das, das é. coisas Olha aqui, pessoal, tamanho é. da, da fechadura aqui, ó. Ele era muito Eu bem acho bem que trancado. era um escritório aqui, hein? É, cara, aqui ficava todos os arquivos. É. E por que, que não deixaram o cofre aqui? Vamos agora. Estranho, né, cara? Estranho. Tem mais coisa pra cá? Nossa, é grande aqui. aqui. Olha ali também. Cadê os cinzas aí, cara? É mais um conta? Aqui abre a minha, aqui, aqui é... o Mas tá vendo que é um, que é um lugar aqui, ó. Olha o jeito que tá aqui, ó. Tá vendo que é mal acabado? Vocês não acham que se fosse um lugar tudo certinho, não ia estar tá bem acabadinho? É porque senão ia haver fiscalização. Exatamente. Ia... que susto de deixa ele que... quietinho lá, né? não. ia não. Olha o jeito que é isso aqui, gente. Pô, ah, mas aqui em vinha também abafado cara. O clima aqui, aqui é direitinho demais, de cara. Ó, tem uma roupa aqui também, tem Tem um negócio de foto ali mesmo. Tá vendo aí? Vem. Não vou mostrar a câmera é foto. Não tem nada não. Não? Ó, tá vendo o buraco aqui, ó? Tem mais coisa aí pra baixo. Tem. Ó, a bem de banheiro. Ó, aqui a direção a pia. É, provavelmente. Nossa, mas esse lugar é muito grande, hein, mano? E tem mais ainda aqui embaixo, hein, mano? Ah, Essa cadeira do meio aqui. aqui esse é esquisito, O local que é esquisito, hein, cara? Esquisito. Não dá pra imaginar o que é, né? Ah, Imagina isso aqui funcionando? Aqui devia ser o Ah, é verdade, olha tá, o oh, tamanho. Tá ruim, né? Imagina isso daqui funcionando? Cara, eu acho que nem se abrir essa janela, não vendo aqui dentro, cara. Ô, é oh, Thiago, era aqui, olha lá, onde saiu o negócio do cofre lá. Tentar uma marca bem. na parede. Oh, que, que é oco. É ah, é verdade, vocês olha, tampado lá. Não é em cima, hein? tem que dar uma senha solta. Eita, bem. Cara, será que tem mais coisa aí pra baixo, não? Eu será, não que tinha pisc... pra baixo, será que cara? não tinha piscina, tem campo aí, de bem. futebol? Ah, eu acho que não. Vamos terminar de olhar aqui, amor? Já ah, nós explora aí. Vamos ver aqui, ó. Isso aí tá bem é fazia Tinha lugares assim que eles ficavam aqui no campo, Pode sabe? ser. Não, isso aí é um campo que você é bom. Você que fechou, Renata aí? Não. Tem esse lugar aqui, tá sinistro, hein? me trazer um K2 um pra passar aí. É, tem que vir de, de noite fazer a investigação, É Tá cara. estranho esse lugar, Thiago. Que aqui, legal, aqui, ali era todo... Cimentado, ó. Tem um, um tanque ali, ó. Um tanque ali, ó. Vamos não vai fazer um trem de ver? Ó, aqui tem... tem acesso lá em cima, hein? Olha essa janela aí é da... né? onde você foi lá no banheiro lá em cima. Tá fechado, não sei porquê, quê. qual motivo. Ah, fechado? É. é o banheiro onde a, a porta mexeu? Né? É. Que é outro banheiro, ó. Ó, tem três aí, tá né? Isso. Uhum. Isso. Nossa, aqui é mais quente ainda, ó, porque a é telha tem um negócio ali, ó. Aqui devia ser uma direita. Ah, de a esquerda, a pessoa vitora aqui mesmo. Tem mais alguns arquivos. Uhum. Nomes. Fala nome não. Tá. Ó, 1976? 19, ó, é, tem até o RG deles. É 1976. Nossa. Acho que é a data de assimento deles. Dia. Dias. Tem nome de mulher? Vê lista? se tem nome de mulher. Ó, mas escreviam errado. a ah, lista. Lista dos presentes na casa. Nossa Senhora do Belém. Vê se tem nome de mulher. Vai que é o nome da mulher. Vila que se matou. Nazaré. Vamos ver o nome, se tem nome de mulher. Tem a primeira. Ixi, tem um monte de mulher, ó. Maria, não, tu, aqui. Primeiro é o é um homem. Ai, Ma ah, é Marcos. Marcos. Marcos Crito Alex. Não tem nome de mulher nessa? Não. Talvez eu dizer essa ficha que era de é homem só. De paciente, ah é não, isso aí deve ser só a ficha. Ah, de... Aquela, aquela, aquela ficha que ele pegou tava o nome de mulher, Ó. João. Documento. Caramba, cara. Tem tá uma porta. Aqui tem tá a é chumasqueira. E aqui é onde nós estávamos ali, né? Ó. Tem aquela pia. Seu lugar aqui é enorme, hein, Thiago? É enorme. Ó, aqui tem um outro tanque aqui. que, eu fui, que eu Acho que era de queimar lixo. jogar alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Uhum. Uhum. O local aqui é sinistro, hein? De dia já tá um negócio estranho de noite Thiago. Grande, hein? E ela aparece em qualquer local. Qualquer local. Eles muitas vezes, tem é aqui perto das contrações e aqui atrás, aqui, ó. Atrás do barracão aqui, ó. Já ah, vi muito ela ali nessa, nessa redondeza que aqui é que enterraram ó, as coisas, assim, brinquedo no meio do, da soja, no meio do milho. Você vai ver qualquer qualquer horário. Sinistro é isso. Muito hum. Todo mundo da região falou a mesma coisa. É. Vocês já perguntaram aqui, né? Perguntamos, todo mundo falou a mesma coisa. Viveram zanzando, enterrando as coisas aqui, brinquedo. Mas ninguém Ai. tem coragem de entrar, ficar aqui mesmo. Ah, é aqui que eu vou querer vir. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Hoje foi a exploração, a gente fazendo reconhecimento, conhecendo o local. E eu vou estar voltando à noite para poder fazer a investigação. E vamos ver se a gente consegue captar pela câmera essa mulher aí que aparece, né, Tanto? Isso tanto mesmo. ela aparece aí enterrando brinquedo, ver se ela aparece mesmo. Nós vamos vir aqui para poder fazer essa investigação. Deixa muito like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou, fui!